Impossible aquela que me faz respirar, respirar o bom ar que tal como a luz do sol, tal como a luz do sol, entraste na minha para clarear todos os meus dias Todas as maravilhas baby tu és Numa só Com esse teu jeito natural Tu prendes a minha atenção Aqui dentro de mim Bem dentro de mim Tu querias me marcial Só de ficar um segundo sem ti Sem te amar da impressão que o mundo está a acabar Que o mundo está a acabar Mas não Quando estamos juntos baby Dá a impressão que o tempo para Só pra nos olhar Pra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 Aquela que tá contigo até a velhice, Teu amor de todos os dias. Love you, love you. Banhado, oh, oh Aquela que me faz respirar. Respirar o um bom ar. Que tal como a luz do sol, Tal como a luz do sol. Entraste na minha vida, Chegaste pra clarear. I'm